andar vazio, pronto para ser reformado. Divisórias, mobília, forro, piso. Tudo vai dar lugar a materiais novos na reforma do nono andar. O primeiro passo já foi dado. Os 115 servidores do andar foram retirados e levados para a sobreloja do edifício sede e para o anexo. Claro que a mudança contou com a organização de quem trabalhava aqui. Teve uma coordenação, de fato a gente procurou organizar nosso material todo e ajudar o melhor possível o pessoal da mudança. E aí já viemos direto para a sala aqui, tiramos um dia realmente só para isso, né, tivemos trajes apropriados para a mudança e aí deu tudo certo. Em três dias estava tudo certinho, né? os espaços estão bons aqui, já estava totalmente operacional em três dias, da migração da sede aqui para o anexo. Na reforma, a mudança vai ser grande. Vai ter troca de luminárias, instalações elétricas e do cabeamento do andar. Sai o carpete, vem o piso vinílico. O forro de metal vai ser substituído pelo forro mineral, que tem manutenção mais fácil. O piso vinílico eu te dá praticidade na limpeza, na manutenção, na resistência. O carpete não te dá, o carpete acumula poeira, acumula sujeira. É, o forro também que lá. É um forro antigo, que não sofria manutenção durante um bom tempo. Hoje já vai passar por um processo de profilaxia, que a gente chama, né? que é limpeza, é higienização do andar. A reforma do nono andar do edifício sede deve ser concluída em julho. E vai ter uma novidade. Aqui vão ser feitos dois corredores que vão dar acesso às futuras escadas de incêndio instaladas até o fim do ano. Os novos corredores vão se comunicar com o corredor central e seguem até as escadas externas para facilitar a saída dos servidores em caso de emergência. Vai ser o primeiro andar que nós vamos trabalhar já é, permitindo, já contabilizando as entradas das, das escadas de incêndio. porque Nós vamos ter duas escadas de incêndio, escada de emergência, uma em cada ala. Então, é, ao se concluir essa reforma, o nono andar já vai estar devidamente adaptado para o, a, o recebimento das novas escadas de incêndios que devem estar chegando agora em 2014. Música